Hey! Hey, e aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje gente. estou aqui com todos os códigos do Clube Brasil Team Bash Movie Delícia. Eu já fiz o primeiro vídeo que foi com dois códigos, eu não vou mostrar aqui No final, quando terminar tudo, eu vou fazer todos os códigos Adoro Eu disse agora todos os códigos porque vai ser os, todos os códigos não usados ainda do time Best move Então vamos para o primeiro código aqui. Que é uma toalha. Que bugado gente. Uma toalha 2. Provavelmente como o próprio nome diz. Vai ser uma, to é uma toalha enrolada. Com bolas verdes. E quinto de moeda. Eu já falei porque. Tá saindo assim. esses enter era para sair quando você clicava na cabana diariamente. Mas como o Clube Pinguim sempre é, O Clube Ping Brasil é incompleto. Eles estão liberando o que? É assim, pelo menos vem moeda, né, gente? Mas eu queria que saísse normal. Porque ia assim ser é muito chato. Toda hora eu tenho que ficar aqui vindo, fazendo isso. Ai, cansado, gente. Cansado, não quer trabalhar não. Na moral. E o próximo código é o bola bola 2. Bola bola 2. Me lembrou da coisa, né? Misericórdia tá arrependido. É uma bola de praia, dentro de, de moeda vamos aqui digitar o outro código e o Brad e a MC que tá visitando a ilha do Clube Ping Brasil, tem uns horários que eles vão visitar a ilha mas eu não vou mostrar aqui não, talvez eu mostre né? hoje já é dia 1 um, é dia 2 e aqui é dia 3 o código de hoje do dia 3 é amiguinho Amiguinhos com essa no final 2 é, Gente, eu vou mostrar os horários do... Eles já visitaram, então não sei para que eu vou mostrar esses horários Mas ainda acho que falta para visitar ainda, então eu vou mostrar Lembrando que o catálogo... Ai, gente, que ódio Eu escrevi essa... Ah, eu não sei de onde vem esse aqui Na moral, eu nem sei o que eu tava falando <risos> Não, não faz sentido esse código É tipo assim, é um negócio de arrola é, De colocar no pescoço Vamos chamar ela de coleira Coleira de pétalas E quêncio de moeda Vamos aqui entrar no jogo Pra gente ver as coisas Eita, eu sofrendo nessa vida, viu Vamos aqui Eu vou falando algumas novidades aqui Enquanto a gente vai entrando É, novidade não tem não, né tem Essa novidade aqui, ó Novidade, se você avistou algum pinguim quebrando uma ou mais regra, você pode denunciar para a nossa equipe da moderação. Você pode reportar um jogador acessar o cartão de pinguim do mesmo, junto pela segurança da ilha. Não fizeram mais que obrigação, né? Porque já tava na hora, né? Namorar, agora consertar os bugs da moeda, todo mundo conserta, né? Ai, pelo amor de Deus. Não vou nem falar nada, né? Eu já falei, né? Então... Agora vamos aqui encontrar os objetos que eu já esqueci. Acho que foi um para o pescoço. foi isso aqui, esse, esse bagulho de arrula. É de pétala de rosa, né? Não, é de flores. É de flores com pétala de rosa. Eu achei bom bonito. E a bola, eu acho que é um para a mão. Para tá a nadadeira, né? Para você segurar na bola. Hum, verdade, lá é verdade, Nilce. Ah, eu é muito inteligente. Na moral, dá licença. Vocês não podem ir comigo, não. Aí, é pra segurar na mão mesmo. Ah, a toalha. tá do lado. Que delícia. Também é pra segurar na mão. Segurar a toalha, porque eu já apareço uma bola. Deixa eu ver como é que... Olha, ah, eu tô bonito, gente. Na moral, dá licença. Ai, gente, eu esqueci de mostrar no vídeo uma coisa. Deixa eu mostrar aqui, segurando na bola. Mostra. Vira pra frente. Aqui... É, nessa sala pra assinante tem um plano de fundo e música da arrombação Tem um plano de fundo aqui, ó Eu não vi, sou cego Você encontrou o plano de fundo é, pôr do sol na praia Eu quero, né? Se eu cliquei, né? Se eu não tenho cliquei, é porque eu quero, né, meu amor? Aqui vamos no plano de fundo Outros enter Ai, graças a Deus tá aqui, ó. Facilito minha vida. Ai ah, que lindo, gente. Eu tô mostrando agora, mas pelo menos esse vídeo faz parte da festa Tim Best Move do Clube Pinha Brasil. Uhum, uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O horário do Brad e da MC MCKzinha. Eu nem sei onde tá aqui, né? Oh, bora sair dessa sala que essa música já me encheu o saco. É coragem. Aqui ó, no Twitter de, de, de que lançou o código Mantoia 2 que foi dia Dia quanto? Dia 30 de janeiro, né? não foi dia 1. E hoje são dia 3, nem sei que dia é hoje. É, disseram que o Brad vem, vai fazer a aparição em 30 Ai gente, isso aqui nem falta, bagulho, blá blá blá blá, blá. Ah, ok. Eu quero vir aqui ó, todos os horários da entrada de Brad da MC querzinha. É estão publicado em nosso blog de novidades vamos ver vamos ver se ainda dá para mim entrar eu não vou entrar porque tô de saco cheio, sabe disso ele fica procurando ele está procurando maior peito ai deu meu livro sai fora é, blá, blá blá blá blá blá ninguém quer saber uhum, uhum. É, serve um comente abaixo data Ué que é isso não sei isso que é pra o stafe. Dia 5 do 12, horário de 16, Às 16 horas Não quero encontrar o stafe. Gente, cadê? Eu acho que já acabou o encontro Terceiro encontro com a stafe. Com a equipe, né? Eu tô falando em inglês, mas é com a equipe Stafe é a equipe, né, gente? Pra você não sabe sobre língua Ah, não Acabou o encontro com a Brad E a MCQzinha Não tá aqui Estrela agora virou a Anitta pra virar a celebridade hein? Ele tá virou a Candace O que é o prêmio, pra gente tá se assim, a né? encontrar a Estrela, fora Não dá feio, assim, não dá moeda não. Isso é coisa ali pra gente, a gente vai, né? Não a procurando aqui não Tem um bagulho aqui que eu nem sei o que tava acontecendo Ah, eu acho que é essa aqui gente, encontrou com e em MCQzinha Dia 30 que já passou foi aquele dia. Terça, dia 1 também já passou. Quinta, dia 3, que foi hoje que já passou. Sexta, dia 4, que é amanhã, às 18 horas, é, o horário de Brasília, às 21 horas no horário de Portugal, Lisboa. Hum, então só tem amanhã, dia 4, que hoje é dia 3 já, de fevereiro de 2022. Já passou três encontros e eu não fui nenhum. Eu não vou nem próximo. Mas se vocês quiserem ir, está vendo esse vídeo antes. Aposto que ninguém vai, quem está assistindo esse vídeo também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.